Para los que son super torpes, ou tem algum amigo que é torpe em espanhol, como dizer isso em português? Em português você falaria que essa pessoa, ou eu posso falar, eu sou muito desastrado, ok? A próxima que eu tenho aqui é destrambelhado. É uma menina toda destrambelhada assim, não tem jeito com as coisas, derruba tudo, não tem atenção, entendeu? Outra, desajeitado também. Outra, atrapalhado ou atrapalhada, que você pode ser uma pessoa que tá com as ideias atrapalhadas, que tá tudo misturado, ou uma pessoa que... eu tô conversando com você aqui, de repente... Ai, caramba, caiu aqui. Isso é uma pessoa atrapalhada, entendeu? Que não faz as coisas como deveriam ser feitas. Desengonçado também, a gente usa em português. Avoado, uma pessoa que tá todo aí, como... é uh, muito avoado. Não, tá, tá perdido, entendeu? E pode ser desastrado também, né, a mesma coisa, avoado, desastrado. E a última, lerdo, uma pessoa lenta, muito lerdo, bicho. Então começando com uma coisa muito comum, quando você chega no Brasil, as pessoas começam a falar, pois não. Você chega em algum lugar, as pessoas falam, pois não, como você entra numa loja para comprar alguma coisa, as pessoas falam, pois não, como na, no sentido de querer atender, ok, de servir. Você não entenda, pois não, como uma coisa negativa. Então quando alguém fala, pois não, é como adiante, sim, com, com, com prazer, faça isso, alguma coisa. Ou também, se eu tem um problema com alguma coisa e eu não tô conseguindo resolver isso. E alguém fala, eu posso tentar resolver o problema? E eu falo, pois não. Ou seja, adiante, resolva o problema. O eita, que muita gente não entende. Eita, eita, eita, é como um espanto, ok? É tipo, eita, será que vai dar tempo de a gente acabar tudo isso antes de fulano chegar? Eita, caramba, esqueci de trazer o dinheiro. Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Não, não tenho não. Eita, porra, fudeu! Saúde e do quadro... Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Se fodeu. Você já vem planejando essa viagem há três meses. Quer que tudo saia perfeito. Chega na hora lá, num hotel... Dá o seu nome, dá um número, o número, a sua reserva e o cara lá fala que o seu nome não está registrado, não está não, não lá no sistema que você fez a reserva. Então você fica louco, você começa a reclamar, começa a gritar com as pessoas, você está tirando conclusões precipitadas, você não está mantendo a calma. Então no Brasil a gente tem a expressão muita calma nessa hora, né? para qualquer coisa assim tipo, ei, ei, cuidado, né? tem que ser bem cauteloso com isso. Ou também, não se afobe, não se afobar. Cara, você é muito afobado, qualquer coisa você já... Não, porque que isso aqui? Porque... Cara, vamos ver o que foi que aconteceu e aí a gente conversa, entendeu? Então, quando você se afoba, tem muita gente que se afoba. E tipo, cara, tranquilo, tranquilo, não fique supondo coisas, vamos ver o que aconteceu e aí a gente conversa. Então, muita calma nessa hora, não se afobe. Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? Olha só o Pessoal que fala espanhol, pelo menos na Colômbia, que okay? não sei se é em todo lugar que fala assim. Mas quando você não está em casa, você está na rua, você fala, estou por fora. A hora não pode contestar, estou por, por fora, ou seja, estou na rua. Quando você fala, estou por fora, como estou por fora, em português, se você falar portunhol, se você fala as pessoas vão entender que você está falando de estar por fora de alguma coisa, a expressão, de não saber de algo, de, de não ter conhecimento sobre isso. Então você fala alguma coisa para mim que aconteceu. Eu, cara, eu, eu estou por fora, eu tô por fora. Eu tô por fora disso. Eu estou por fora, entendeu? E se você quer falar que tá na rua, você fala, eu tô na rua, OK? Não fale estou por fora, porque vão perguntar, está por fora de quê?" Alguma coisa aconteceu que você não tá sabendo e tá? tal? Não, eu estou na rua, ah, OK? Você tá na rua, tá? atenção. Nossa! Aqui nos extras, ok? Nossa! Como de... Uh, você se impressiona com alguma coisa, né? Tipo, nossa, que lugar tão bonito. Oh, minha nossa! <risos> oh, que... <risos> Pode ser pra bom ou pra ruim, ok? ou para escrever também às vezes até para falar fala nos nos digamos que alguém pensava que você estava eh, namorando com tal pessoa e caramba, pensava que você estava namorando com ela ou namorando com ele eu eu com aquela menina né né esse nem né é tipo não Deus que me livre Deus me livre sua perturbada eu não quero você eu não vou namorar com você vá procurar Jesus